Estamos aqui para mais uma etapa da nossa série de Álgebra Linear, falando sobre matrizes e nesse vídeo, mais especificamente, a gente vai falar sobre multiplicação, tá? Então fica comigo e acompanha! Olá, aqui é o professor Rodrigo do Matemática Pop e nós estamos para mais uma aula agora sobre matrizes nós vamos chegando numa etapa agora da multiplicação, que é um pouquinho mais complexa, tá? mas é muito importante para o processo todo. Certo? Então vamos dar sequência aqui. Eu vou começar falando sobre multiplicação de um número real por matriz, por uma matriz. Não é a multiplicação própria de matriz por matriz, né? Como é que funciona? Eu posso multiplicar um número real, um escalar qualquer, por uma matriz? Sim. Eu vou colocar um exemplo aqui. Vou fazer, multiplicar o número 5 pela matriz... Vou criar uma matriz aleatória aqui. 1, 2, 0, menos 3. Ok? Como é que funciona? A multiplicação de um número real por uma matriz... É vai ser da seguinte maneira, eu vou multiplicar o 5 por cada elemento da matriz, simples assim, tá? Então vai ficar 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 0, 0, 5 vezes menos 3, menos 15. Pronto? Pronto. Muito simples, né? Eu vejo aqui algumas observações a matriz resultante dessa multiplicação terá obrigatoriamente a mesma ordem e vai ser uma matriz uh, um, aumentada, ou seja, multiplicada toda ela por 5, ou pelo valor da constante. Tá? Outro conceito, matriz transposta, então, de uma matriz qualquer. Isso aqui é mais uma espécie de operação. Tá? Quando dada uma matriz A, questão de fazer ela mais retangular, não fazer ela totalmente quadrada, para vocês enxergarem melhor. Nada mais é uh, esse símbolozinho aqui, que nota a transposta de uma matriz, quando ela tiver, ela, ela indica que deve ser trocada a linha, o que era a linha 1 vira coluna 1. Que era linha 2, vira coluna 2, certo? Vamos para a próxima etapa. Agora sim, multiplicação de uma matriz por outra. Tá? Esse processo ele é um pouquinho mais complexo, ou não, não que ele seja difícil, mas ele precisa de muita organização. Tá? Como é que é feito? Então eu vou multiplicar essa matriz por essa nesse exemplo e vai resultar nessa outra matriz. Olha que interessante, isso aqui é uma matriz 2 por 3, multiplicando por uma matriz 3 por 2 e vai resultar numa matriz 2 por 2. Como que é feito o processo? Nós vamos combinar, fazer uma espécie de combinação de linha por coluna. Vamos multiplicar cada linha por todas as colunas. Vamos, o primeiro processo, Linha 1, um, coluna 1, um, eu vou multiplicar, eu, ele, eu vou acabar, eu vou somar o produto de cada um dos termos. Ou seja, esse primeiro termo eu multiplico com esse, aqui 2 vezes 2. O segundo termo eu multiplico com o segundo desta coluna, aqui 2 vezes 5. E o terceiro termo eu multiplico pelo terceiro aqui, 1 vezes 3. Então o resultado desses produtos, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 5, 10, 1 vezes 3, 3, a soma disso tudo, 17. Então, ou seja, o produto, a soma dos produtos da linha 1 com coluna 1 resulta no termo linha 1, coluna 1. Aí depois nós vamos para linha 1, coluna 2. Esse mesmo processo vai resultar no termo linha 1, coluna 2. E assim por diante. O produto da linha 2 pela coluna 1 um vai resultar no termo linha 2, coluna 1. Um. E por fim, linha 2 pela coluna 2 vai resultar no termo da linha 2, coluna 2. Veja que essas são matrizes relativamente pequenas. Agora se eu vou multiplicar matrizes 3 por 3 por uma outra 3 por 3... isso vai acabar resultando numa, uh, numa sequência de cálculos um tanto grande. Então, por isso, organização é a, o segredo aqui, é a chave, tá bom? E aí, por fim, mais alguns conceitos e algumas informações interessantes. Por exemplo, então, dadas as matrizes A e B, de ordens M, N e P e Q, Respectivamente, a multiplicação de A por B só é possível se N for igual a P As matrizes resultantes terá ordem M por Q Eu vou voltar no exemplo anterior Para que vocês possam entender Veja que essa primeira matriz tem ordem 2 por 3 Ela tem duas linhas e três colunas A segunda matriz tem ordem 3 por 2 mudando a cor aqui Veja que esse elemento tem que ser igual a esse, para a multiplicação ser possível. E como resultado, esses números externos, esses índices externos vão indicar a ordem da matriz resultante aqui. Por que, que isso tem que acontecer? Então, como nós temos que multiplicar elemento com elemento aqui correspondente, veja que se essa linha tem três, a primeira, a linha, as linhas tem três colunas, que é esse indicador aqui. Naturalmente eu vou precisar de três linhas para poder ter um elemento para cada um. Ou seja, eu preciso ter o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, naturalmente para multiplicar duas matrizes quadradas de mesma ordem vai ser tranquilo, tá? Agora quando elas tiverem ordens diferentes eu vou ter que ter esse cuidado. Caso esses dois números sejam diferentes, ou seja, o número de colunas da primeira seja diferente do número de linhas da segunda, a multiplicação não será possível, ok? E aí, o último uh, conceito que a gente vai falar aqui, então, é de matriz identidade. Uh, ou, aqui diz o seguinte, então, que a, a matriz identidade é o elemento neutro multiplicativo, ou seja... Se eu multiplicar uma matriz A por uma identidade, ou multiplicar a identidade de mesma ordem, naturalmente, ou que seja múltiplo uh, uma, por uma matriz, ela resulta ela própria. Tá? Eu vou fazer bem rapidinho um exemplo, aqui uma 2 por 2. Eu vou pegar a matriz identidade de ordem 2, vou multiplicar por uma matriz aqui, qualquer, 2, 1... Um. 4, tá? Fazendo o nosso processo que eu comentei antes. Então, multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Então, 1 vez vezes 2, 2, mais 0 vezes 5, 0. Isso aqui vai resultar o primeiro elemento da primeira, primeira linha, primeira coluna. Agora, mesma coisa, 1 vezes 1 um, e 0 vezes 4, 1 vez um, um, vezes 1, 1, mais 0 vezes 4, 0. E agora a segunda linha, pelas colunas seguintes, 0 vezes 2, 0, mais 1 vezes 5, 5. E por fim, segunda linha, segunda coluna, então 0 vezes 1, 0. 1 vezes 4, 4. Organizando isso, nós vamos ter, então, 2 mais 0, 2, 1 mais 0, 1, 0 mais 5, 5, e aqui 4. O que aconteceu é a mesma matriz, veja que ela não se alterou. Então, na multiplicação de matrizes quadradas, ao multiplicar pela matriz identidade, nós temos um elemento neutro multiplicativo. Certo? Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Então, na sequência, eu posso, vou fazer alguns vídeos explicando um pouquinho mais sobre matriz inversa. Tá? E, obrigado.